Olá galera, antes de começar o nosso conteúdo aqui, o nosso vídeo, eu quero frisar aqui algumas coisas que vem acontecendo com bastante frequência aqui no canal Então eu sei que vai vir mais também pessoas do tipo que eu vou mencionar aqui, aqui no canal, então já pra ver já esse vídeo E cara, já automaticamente já saiu fora, tá? Tem muitos haters, tá aparecendo aqui no canal, tá? Pra é, falar mal, né, dos meus conteúdos, falar que são ruins, falar que, que não prestam, tá? Então cara, eu convido... É, se tiver mais haters aqui E também os novos haters Que se retirem do canal Porque tá sendo todos banidos okay? Você que é um haterzinho Não vai ver mais nenhum tipo de conteúdo meu E também não vai nem me gerar falta Nem me fazer falta nenhuma Pode ter certeza disso do que eu tô falando okay? Porque eu trago aqui conteúdos aqui Que é a qual ajuda as pessoas Eu quero poder transformar vidas Então cara, se a gente tá aqui no Youtube é Que não é à toa A gente realmente tem um motivo, a gente tem um objetivo A gente tem um foco de poder ajudar as pessoas porque a gente sabe ensinar, a gente sabe entregar conteúdo, tá bom? Seja ele simples, seja ele mais é, complexo, cara. Seja eles formas, mas a gente tá aqui, não é to não por algum objetivo aqui, tá? A gente tem sonhos, a gente tem projeto, a gente tem processo a executar. A gente não tá aqui, neto não, é não, tá? A gente trata o YouTube como uma empresa, como um negócio, como a gente empreende hoje no online, tá? Eu tenho quatro anos de internet, quatro anos, então tô, tô aqui, não é para. Ficar brincando, nem mentindo, nem ficar, tipo, é, ouvindo é, baboseiras de hatersinhos como você, tá? Aqui no canal. Não aceito nenhum hater do mundo, tá? Nem do Brasil, ok? Ficar né, jogando comentáriozinho aqui, né? Nos vídeos aqui, falar que meus conteúdos são é ruins, que não presta. Então, cara, você caiu aqui um vídeo meu, em um conteúdo, você assistiu e não fez sentido pra você, cara, não precisa você nem falar nada, só sai fora. Só, só sai fora, não precisa você comentar não falar nada, porque se você ouvir, você vai ser bandido tá? Eu também não vou aceitar o tipo de pessoas, tá assim como você, tá? Que é os hater, tá? Não estou falando mal dos os inscritos aqui. Muito obrigado aos inscritos fiéis, muito obrigado por acreditar, por me apoiar, porque okay? pode ter certeza que o meu melhor eu vou dar, os meus 100%, 1000%. Eu vou dar o que for necessário para ajudar outras pessoas, para impactar mais pessoas, OK? Meu canal ele é monetizado porque eu paguei um preço tá para me chegar até aqui e assim poder viver para mim poder ensinar ajudar outras pessoas meus conhecimentos e experiência com a qual obtive durante quatro anos de jornada da minha vida aqui no marketing então é... eu quero só frisar isso aqui tá que por favor por gentileza se tiver mais haters se retire do canal ok os novos haters também já tá avisado ok se você entrou aqui caiu em um vídeo meu velho sai fora tá bom se não fez sentido para você sai fora tá bom e se você ficar no canal aqui filtrado aqui cara não precisa você comentar nada porque o seu comentário não vai fazer sentido nenhum para mim eu só não vou aceitar reterzinhos ok do Brasil e do mundo falar baboseiras aqui nos comentários aqui dos meus conteúdos porque não sabe quem eu sou não sabe de onde que eu vim para falar baboseira então eu não vou me rebaixar porque eu não deixo ninguém falar mal né de mim não deixo ninguém não aceito também tá? As pessoas falar mal de mim, As pessoas negativas, tá? Porque hoje em dia eu tô mais bem preparado, OK? Com a mentalidade já diferente, mais construída, tá? Mais preparada, mas mesmo assim de fato, eu não vou aceitar os haters falar mal, né, do meu negócio, dos meus projetos, tá? Aqui no YouTube. Beleza? Então, dito isso aqui, embora pro nosso conteúdo. Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves, empreendedorias digital, E já nos acompanha aqui no canal, tratamos então, muito aqui sobre tráfego pago marketing digital afiliados tudo que envolve empreendedorismo online tratamos nós temos aqui no nosso canal beleza então nesse vídeo de hoje bem direto ao ponto tem muita enrolação Vim trazer para vocês quatro ferramentas gratuitas para você começar hoje como afiliado a vender impulsionar alavancar suas vendas através da internet então essas quatro ferramentas que eu vou mostrar para vocês vai te otimizar muito vai te agilizar demais ok quando eu comecei lá atrás eu não tinha nenhum norte né sequer então nesse vídeo vou te apresentar e mostrar para vocês tá na prática inclusive o okay, que essas quatro ferramentas que vão otimizar aí você vai poder ganhar dinheiro se utilizar e aplicar ok cada ferramenta que vou te mostrar aqui nesse vídeo aqui na prática e se você já gostou do assunto desse vídeo aqui cara Poxa, desce aqui embaixo, já deixa o seu like, o seu comentário. E não se esquece, se você não é inscrito, de se inscrever no canal. E se você já é inscrito, cara, deixa o seu comentário, o seu like. Senta o dedo nesse vídeo. Vamos mostrar ele para mais pessoas, para mais afiliados. Também iniciantes, que estão tá nessa preitada, que estão tá nessa jornada, né, tentando fazer sua primeira venda e não sabe como começar. Então, nesse vídeo, nesse conteúdo, é para te propor, para trazer esse conceito mais bem para a real, íntegra. E assim a gente vai ajudar mais pessoas com esse conteúdo. E a primeira ferramenta que eu quero mostrar aqui é o editor de imagem, para você fazer a sua de forma estratégica, alinhada e profissional com foco, tá? Tá aqui o link da ferramenta, mas não te preocupa, eu vou deixar todos os links aqui embaixo da descrição desse vídeo, para você estar tá assistindo, mas não te preocupe que eu vou deixar todos os links das ferramentas aqui embaixo da descrição desse vídeo, para você só clicar e pegar. Fique comigo que esse vídeo vai te ajudar muito, vai te agregar bastante, eu tenho certeza disso, absoluta! A nossa segunda ferramenta é o editor de vídeo online, ok? Já que uma tendência nos próximos anos e agora, exatamente em 2023, poste vídeo de forma estratégica alinhada, ok? Junto aqui com o gerador de link de WhatsApp, aqui ó, terceira ferramenta. essa ferramenta de cara, você vai poder substituir seu número de WhatsApp para um link profissional, o um link mais picável, beleza? E headline também é a nossa quarta aqui e última ferramenta, tá? O gerador de headlines. Gente, headline é muito importante, chama muito a atenção, ok? Então conecte do público, pega todas essas ferramentas, ok? Começa a utilizar, porque é de graça, você não vai pagar nada para estar tá utilizando, beleza? vou mostrar para vocês agora na prática cada uma dessas ferramentas para você também já se familiarizar, já começar a aplicar em sua estrutura online, ok? Como Instagram, WhatsApp, YouTube, para quem está criando canais no YouTube, TikTok, você pode utilizar para N coisas, tá bom? Então aqui o céu é o limite para você beleza e a nossa primeira ferramenta vai ser o editor de fotos tá bom aqui ó editor de foto.com você vai poder encontrar essa ferramenta como eu falei para vocês fique tranquilo tá tudo aqui debaixo da tá descrição do vídeo todas as ferramentas gratuitas para você só clicar e acessar beleza então aqui embaixo você pode escolher tá bom é tem aqui embaixo aqui ó começa rapidamente você pode buscar aqui também tá um post que social vou dar para você aqui como exemplo aqui porque mas tem muitas coisas aqui ó muitas coisas que você pode estar tá definindo para fazer postagem no instagram nos stories do instagram beleza no feed você pode fazer N projetos aqui especificamente de acordo com o teu negócio e é principalmente como afiliado tá se você quer trabalhar um post social vou clicar aqui ó tem uma opção aqui ó post social Tá, você vai escolher aqui ó Instagram Stories você pode clicar aqui você pode fazer um anúncio também você pode fazer uma capa é para o destaque do seu Instagram o okay? que você pode também fazer aqui é um post para uma mensagem específica tá bom temos aqui ó dos Stories vamos clicar aqui ó certo a gente pode fazer para Facebook para para todas as redes sociais ok olha só como um, um editor mesmo como fosse um, como se fosse o um Canva pode fazer tudo que você quiser ok mesmo assim com as versões pro, você consegue trabalhar, OK? Com essas ferramentas, cara. Até você colocar grana no bolso, tá bom? De forma totalmente gratuita, você fazer nenhum investimento. OK? Eu vou pegar aqui esse post aqui, por exemplo, ó, Pede aqui esse post, tá? Vai aparecer aqui, você vai conseguir editar. Tá? Você consegue editar isso aqui, ó, tá? Você pode colocar aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. Descubra como vender. Ó. Descubra como vender. OK? Ficou grande, mas pode diminuir um pouco, olha só. Que legal, certo? Você pode colocar aqui, ó, mais um aqui, ó, só como exemplo, beleza? O o que você pode eu aumentar mais um pouco? Aqui. Você pode aumentar um pouco também a letra, ó. Tá, olha só, você consegue aumentar, certo? Você pode colocar aqui também as cores também, se você quiser, tá bom? Você pode ir trocando aqui de acordo com o seu negócio, tá? Mas é bem legal, você pode fazer vários, vários, vários, várias postagens específicas, tá bom? Os stories certo? Então você pode brincar aqui dentro, tá? Olha, olha só. Tem muitas funções é, interessantes que você pode estar. Tá, é, cara, você pode estar tá função isso aqui. É para você forçar, certo? Em fotos aqui você pode pegar também, ó. Foto mais específica, tá? Igualzinho ao canvas, de dentro ao canvas. Então é bem legal. Tudo de forma gratuita, galera. Tá? Então não tem mais desculpa de você falar, tipo, não vou começar. A... Ah, porque é isso e aquilo. Não tem mais desculpa. Vamos começar. Vamos usar as ferramentas que a gente já encontra na internet de forma gratuita. Só ferramentas que vão botar grana no bolso de vocês. Beleza? A nossa segunda ferramenta aqui, tá? É o Clip Shape. É aqui onde você vai fazer seus vídeos. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó. o Instagram, tá? Que é uma rede social que a gente usa bastante, certo? Você pode definir aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa, essa, essa imagem aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui uma imagem bem aleatória. é essa aqui, ó. Esse template aqui, ó. Beleza? Cê pode usar isso aqui como modelo, ó. Usar como modelo, certo? E olha só, vai cair para uma segunda parte aqui do... Uma segunda parte da ferramenta. Nossa, você consegue montar isso aqui? Você vai conseguir editar? Temos aqui várias funções para ferramenta, tá bom? Que eu já deixei preparado aqui também, inclusive. Certo? Você pode estar tá, é, colocando todos os efeitos que você precisa, tá? Ah, eu quero fazer é, ele fique meio que aleatório. Eu quero deixar ele muito animado, eu quero deixar ele mais é, persuasivo. Você consegue montar, tá bom? Com esse editor de vídeo aqui. Beleza? Você pode mexer aqui, você pode colocar músicas aqui, você pode colocar outros vídeos também, tá? específico Tá, olha só. Aqui você pode definir músicas também. Tá, música que realmente não dão música que não dão músicas que não dão direitos autorais. Isso que é isso que é legal. Isso que é o legal da ferramenta. Tá, que não tem problema nenhum. Você não vai ser impedido nem bloqueado, né? De nenhuma forma. Beleza, olha só. Tem áudio também. Você pode colocar aqui. Tem vários áudios aqui. Ó, olha só que legal, certo? Você consegue aqui é mesclar isso aqui. Beleza? Você consegue colocar textos aqui também, beleza? Você pode colocar, troca, você pode apagar aqui, ó, esses áudios aqui, você pode excluir. Você pode colocar vários efeitos né, da forma que você pretende, tá, que você é, é, busca, tá bom? De acordo com o teu negócio. Então, fossem as ferramentas gratuitas, porque aqui você vai ganhar dinheiro com isso, tá bom? Eu já utilizei muitas ferramentas pagas, tá, na minha jornada. Então, com o tempo que eu fui descobrindo que tinha outras ferramentas, né, porque eu não tinha essa informação. E aqui no meu canal, nesse vídeo, nesse conteúdo, eu tô trazendo para vocês coisas que, que realmente eu não tive acesso lá atrás. Galera, mas já tem aqui, já merece já o seu like, tá bom? Não esquece de deixar seu like, o seu comentário, que vai ser muito importante. E também de se inscrever no canal, tá bom? Isso vai me ajudar demais, isso vai me motivar a trazer mais vídeos assim como eu para vocês. Que foi totalmente gratuita para te ajudar aqui no canal, tá? Então, é que essa aqui é a nossa segunda ferramenta, tá bom? Você pode utilizar da forma que você bem é, pretender, tá bom? De acordo com o teu negócio, com o teu projeto. Então, utiliza mesmo, entra aqui, fossem fossem a ferramenta, beleza? E a nossa terceira ferramenta que é o gerador de link de WhatsApp, tá? Então, a ferramenta ela é converte, OK? Nessa ferramenta converte, que é o gerador de link de WhatsApp, você vai pegar o seu número do WhatsApp, ok? E esse número aqui de forma automática vai gerar um link para você, beleza? Então esse link você vai poder compartilhar ele nas redes sociais, como o teu WhatsApp também você vai poder fazer o projeto, né, para o WhatsApp próprio mesmo até certo e também no Instagram, ok? Também no Telegram você vai poder utilizar também no Facebook, então você vai poder usar para eles negócios, tá bom? eles formas possíveis e cabeças de acordo com o seu nicho de mercado, tá? Então você vai colocar aqui, ó, o seu número do WhatsApp, certo? Logo mais você vai digitar aqui uma mensagem e aqui dentro aqui a sua mensagem é opcional isso aqui, mas eu gosto de deixar as coisas mais humanizada. Então você consegue também mesclar isso aqui. Vamos colocar aqui como exemplo aqui, olá, ó, olá, é, gostaria de saber mais sobre o seu serviço, então você consegue mesclar isso aqui, ó, lá gostaria de saber mais sobre o seu serviço, tá? Você consegue aqui, ó, tá? Pegar esse ponto aqui, certo? E gerar um link. Você pode colocar aqui um e-mail também, mas isso aqui é bem opcional, tá? Você colocou aqui é, esses dados básicos. Você pode clicar aqui, ó, em gerar link grátis, beleza? Você pode clicar aqui, ó, beleza? e aqui logo mais também aparece para gente que já né o link já é gerado beleza você pode copiar esse link você pode é, até compartilhar nas suas redes sociais tá bom vamos testar aqui vamos copiar aqui o link o copiado vamos abrir aqui mais uma, uma aba aqui tá vamos clicar aqui vamos colocar aqui o nosso link vamos clicar em um enter tá Ó, funcionando perfeitamente tá bom você pode ver que tá tudo aqui na real íntegra então forma totalmente gratuita com ferramentas aqui, cara, para o afiliado mesmo é botar grana no bolso e esse é o principal foco objetivo do vídeo. Tá bom de ajudar e mostrar para você esse lado que é qual eu não, eu não tive lá atrás, ok. Eu pendei bastante para mim ter esse conhecimento, tá? Parece uma coisa banal, uma coisa né? Tosca, mas de verdade, eu não tive acesso a essas ferramentas com o tempo de, depois de dois anos que eu vim saber de fato, ok. É de, de algumas ferramentas específicas. Então, hoje em dia, cara, ferramenta que mais tem para a gente poder ganhar dinheiro tem que ter tem que ter a maturidade tem que ter tá? a mentalidade de você saber pegar a ferramenta específica e você aplicar seus projetos e você começar sem gastar um centavo você precisar de tráfego pago se você é, não precisa de você aprender Google Ads, TikTok Ads, saborear o você começa com uma orgânica tá tudo alinhado aqui então por isso que nesse, esse vídeo então por isso que exatamente esse vídeo é para te ajudar afiliado o okay? que iniciante que está começando agora nesse mercado certo então funcionando aqui a nossa ferramenta certo vamos voltar aqui para nossa ferramenta aqui novamente ó tá uma coisa que eu acho muito legal que é super interessante ó, que, ó cria um robô de atendimento no WhatsApp cara essa que é surreal tá você vai ter um acesso aqui gratuito ó. vou criar aqui um robô junto com vocês ó clique aqui no link tá olha só ele vai gerar aqui uma conversa tá você pode utilizar isso aqui ó você pode colocar aqui é uma, uma mensagem aqui específica então tá, ele vai gerar aqui uma conversa vamos clicar aqui iniciar uma conversa tá aqui um bootzinho você pode utilizar isso aqui ó tá eu clique aqui ó tá vendo ó, você pode usar aqui o WhatsApp por exemplo ó, tá ele vai cair no WhatsApp tá bom então como eu não tô com meu WhatsApp aqui é, é conectado então ele não vai conectar então isso aqui é bem interessante você pode aplicar também isso aqui também você pode aplicar isso aqui também o okay, que na tua estrutura de negócio certo de forma totalmente gratuita isso aqui é muito top daí muito foda certo vamos voltar aqui de novo certo vamos aqui continuar com a nossa aqui quarta ferramenta ok aqui é o nosso gerador de headlines certo que é cut tá aqui certo você pode colocar aqui ó tá é uma palavra chave tá aqui ó. você pode colocar uma uma, uma palavra Específica vai gerar para você várias red várias lines para você colocar nas suas postagens. A ah, ah, mas eu não tenho ideias de como é postar um algo específico. Ah, as ferramentas estão aqui para isso é para te facilitar, para te trazer para você otimizações e assim agilizar mais, mesclar o teu tempo. Tá. Olha só, outro ponto, fique comigo até o final que eu vou revelar para você uma ferramenta surreal que é essa que vai te que vai explodir. E essa, de fato, vai explodir tá a tua cabeça e você vai poder utilizar muito e ganhar grana com isso. Beleza? Então, é, aqui ó, você vai poder selecionar aqui uma categoria, tá? Eu vou, eu vou colocar aqui uma ação, tá? Então, você pode é, selecionar uma que seja de acordo, ser parecida com o teu nicho. eu tá? vou colocar aqui uma ação, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como vender, tá? Como vender online, tá? Bom, digamos que aqui foi, né? é o, a minha a minha peça chave, que foi uma palavra-chave que eu quis é, adaptar aqui, né, para gerar uma, uma headline para mim, tá bom? O que é headline? Headline é só que esse textozinho aqui, aqui textozinho curto, né, de uma única linha que vai conectar, é tá, vai filtrar ou não, que eu os possíveis clientes e compradores do teu produto ou serviço, tá bom? Seja como afiliado, seja como um produtor ali, o que eu dou do próprio produto, tá? Ou para vender um serviço de específico, então, você pode usar isso aqui, mas para eles coisas, tá bom? O céu é o limite com você, tá? Então, clicar aqui em gerar headline, clica, ok? Aí, foi automático, já foi gerado várias headlines que você pode estar tá aplicando. Olha só, como vender online funciona apenas sobre essas condições, tá aqui ó: 10 segredos que você não sabe sobre como vender online, 5 dicas práticas é, sobre como vender online. Ok, olha só que que top essa essas redlines, muitas também, tá são muitas, são várias headlines. tá bom? Você pode utilizar, ok? Da forma que você bem realmente quiser, bem para entender, certo? era é visto, né? De acordo com o seu nível de negócio, tá bom? Seja iniciante, seja um profissional já avançado, seja, seja aquele que cara mediano, certo? Mas o principal foco que é de poder mostrar para vocês, cara, que tem possibilidades, são quatro ferramentas gratuitas para você, quatro para você tá utilizando tá bom e como bons, que eu falei para vocês é que eu queria revelar eu vou revelar de fato para vocês tá são essa ferramenta aqui que é o chat GPT tá o chat GPT utilizo muito você já pode ver aqui ó que eu uso bastante cara com muita frequência e também agora na versão Pro certo você pode estar tá utilizando a, essa aqui para você fazer todo o seu projeto Ok e aqui, e aqui nessa ferramenta aqui no chat GPT você consegue mesclar aqui vários negócios, vários projetos, tá? Que é a qual você pode adaptar de acordo com o teu negócio. Você é só digitar aqui o que você realmente busca, o que você realmente quer, bem completinho, tá? Não vou digitar aqui porque eu tô fazendo aqui um projeto aqui, mas só para te apresentar para vocês que também vou deixar para você o link dessa ferramenta aqui debaixo desse vídeo, tá? É só você clicar, também pegar, você levar para o alto nível, para um outro patamar. Tá, os seus projetos, os seus negócios, tá bom? Então eu te dei para você que quatro as melhores ferramentas que eu já utilizei, tá? E que é o qual eu utilizo hoje em meus negócios e inclusive o Chat GPT, tá? Então eu utilizo uma aqui em cara em tempo real, na real, íntegra mesmo para você, forma totalmente gratuita, tá bom? Então cara, que de coração foi para te ajudar esse vídeo, esse conteúdo. Espero que te Tenha te dado uma clareza, que você aplique, aplique, volta aqui nesse mesmo vídeo depois para comentar, ok? Para é, dar o seu feedback específico. Tá bom, gente? O mar tá aqui, ó. Tá? O, o, o, a internet é para nós ganharmos dinheiro. Então, eu te passei para você as quatro melhores ferramentas que eu utilizo hoje para mim poder ganhar dinheiro, tá bom? Que é a qual eu vinculo, ok, outros negócios também, e trago estratégias para vender, através dessas mesmas ferramentas que eu compartilho com vocês aqui no canal. Beleza? Então espero de coração que tenha te ajudado, ok? Se você já gostou desse vídeo aqui, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Se você é um, um novato aqui no canal também, já me também, inscreve no canal para você não perder conteúdos assim específicos, assim como este que eu estou sempre lançando aqui no canal para vocês, beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.